Boa tarde, bom dia, boa noite, saúdo o meu irmão com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje um novo devocional. Esta é a quarta parte de um conjunto de devocionais que estamos a falar, estamos a tratar sobre o terceiro dia, né? O dia em que Deus revelou a sua luz para. O mundo para as trevas. Lá no livro de Gênesis, Deus diz haja luz no capítulo 1. No, no capítulo 1 também de João, no Novo Testamento, eh, Deus diz que a luz veio ao mundo, mas o mundo não compreendeu, não entendeu, não percebeu a luz que é Cristo. Então, é, é, é uma sequência dos, de vocês que nós estamos a fazer. A mente do homem comum. O homem sem o Espírito de Deus, sem a revelação do Espírito Santo de Deus, que é Cristo dentro de nós, não consegue processar o dia como Deus processa. O dia para Deus começa no fim de um dia e, e, e vai até o fim do outro dia. Do homem é, é diferente. Mas quando o homem recebe a revelação de Deus, que é Cristo dentro dele, então ele passa a processar, a entender, a compreender eh, as coisas como Deus faz. Nossos corações, sem a palavra de Cristo, sem a palavra da verdade de Cristo, estão vazios e cheios de treva. No entanto, é impossível ver e perceber essa condição de treva espiritual, de ignorância espiritual, sem a luz que é a verdade de Deus, que é Cristo dentro de nós. Deus separa a luz das trevas quando aceitamos e recebemos a palavra da verdade que é Cristo dentro de nós, para que possamos, então, diferenciar o vinho velho. O vinho velho aqui é uma representação da interpretação literal da lei, da palavra, entender a palavra de forma literal, e do vinho novo, que é aqui uma representação ou uma analogia da interpretação espiritual da verdade de Cristo. Ou seja, interpretar a palavra literal, mas no sentido espiritual. Entender o literal a partir da revelação espiritual eh, de Cristo. Ou seja, a partir do espírito da letra e não ficar na letra, porque a letra mata e... O Espírito é que vivifica. A revelação da palavra literal, espiritualmente, é que dá vida. Ficarmos só na interpretação literal, ela mata a tua fé, a tua esperança e a tua vontade de conhecer mais a Deus, ter mais comunhão com Deus. Este estado de conhecimento é chamado de primeiro dia, em Gênesis capítulo 1, no versículo 5. Infelizmente, há muitas pessoas que se dizem cristãs, ou cristãos que não chegaram ao primeiro dia o primeiro dia é o dia em que você recebe cristo com uma revelação de deus cristo com uma luz de deus para te guiar para te fortalecer para te avivar para ressuscitar o teu espírito há cristãos que já receberam o Espírito Santo de Deus, mas ainda não chegaram a esse primeiro dia, onde eles começam a ter luzes, começam a ter entendimento ou discernimento espiritual do Espírito da letra, e não ficam só na letra. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio, era o verbo. Ou seja, no princípio, Jesus era a palavra de Deus. Para Deus, não há começo, nem fim, não há princípio. Ele é sempre o eu sou o que sou. Deus não tem princípio. Aqui o princípio, no princípio, era o verbo, está a falar de nós. No princípio, quando nós recebemos a luz que é Cristo dentro de nós. Porque Deus não tem princípio. Tudo começa nele. E tudo termina também nele, eh, disse Deus a Moisés no livro de Êxodos, capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Eh, Moisés perguntou para Deus: disse, Olha, tu estás a me enviar para o Egito, Senhor. Eu quero, e se me perguntarem quem me enviou, que nome eu vou ter que lhes dizer de, de, de, de quem me enviou? Deus disse: Olha, diga que o eu sou é que te enviou. Eu sou o que sou. Então, Deus não está preso no tempo, não está confinado no tempo como nós, passado, presente, futuro. Não. Deus é. Para nós, o começo é quando a palavra da verdade de Cristo entra em nosso espírito e ilumina as trevas da nossa ignorância. A luz brilha na treva. Cristo brilha dentro da nossa ignorância, arranca a ignorância espiritual e então irradia o nosso ser com a sua luz, que é o conhecimento de si mesmo, a revelação de Deus e de quem nós somos em Deus e de quem Deus é para nós. E as trevas, então, aquela nossa ignorância, aquela ignorância espiritual, não compreendem até Deus entrar, até Cristo, que é a luz de Deus, entrar dentro de nós porque no princípio, né, lá no livro de Gênesis, vemos que o Espírito pairava, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tava do lado de fora, pela, estava a bater a porta. Jesus disse, eu bato a porta, eis que bato a porta. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Cear é uma analogia de Cristo sentar contigo aqui dentro de ti e te ensinar a palavra. Cristo ser o teu próprio mestre, te revelar o significado espiritual da palavra, para que não fiques no literal. Essa era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou seja, a luz brilha nas trevas e as trevas não compreenderam. Essa era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mas a todos quanto receberam, a eles deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 5, 9 e 12 com é, umas calmas, depois tu consultas aí na tua Bíblia. Então, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, a palavra de Deus veio ao mundo na, na forma humana. E os humanos, nós os seres humanos, as trevas não o receberam, as trevas não o compreenderam, as trevas não não não entenderam, não o entenderam e ainda o perseguiram. É assim quando alguém vem com a palavra revelada de Cristo, as pessoas não entendem, não compreendem, pegam pedra. Pedra é chamar de no um outro de falso, de mentiroso, é tentar abafar a verdade. Mas a verdade, ela prevalece, a verdade é a luz. Assim Deus fez. Então Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e que ele, esse firmamento, separe as águas das águas. Então, aqui dois tipos de água. Haja firma, há um firmamento no meio das águas, aqui dois tipos de água, e que ele, Deus, separe, então, a água das águas. Havia um firmamento acima e havia um firmamento eh, abaixo. Assim Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas acima do firmamento e separou também a água abaixo do firmamento das águas. Ou seja, assim Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento e foi assim. E Deus chamou o firmamento de Seu. Assim, a tarde e amanhã foram o segundo dia. O, as águas que estavam acima do firmamento é a palavra revelada de Deus que revela Cristo, que revela o amor de Deus, que revela a justiça de Deus em Cristo Jesus, a palavra revelada de Deus. E as águas que estavam abaixo do firmamento é aquele conhecimento de Deus, mas sem revelação, conhecimento de forma literal. Deus é meu pai, Deus é quem criou os seus, Deus é pai de Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz, para nos salvar esse conhecimento literário, sem o um entendimento, o que é que significa a cruz, o que, é que significa, uh, uh, o que é que significa, o que é que que representa quando Jesus subiu no monte, quando Jesus uh, transformou a água em vinho, Jesus pediu para que pegassem cinco talhas de pedra, onde colocaram as águas, o que é que isso significa? Uh, os cinco sentidos que têm que ser transformados, porque o homem natural vive pelos sentidos. E tem que haver um milagre, tem que transformar aquela água em vinho. Os cinco sentidos têm que ser transformados para, para, para, para, para, para o sentido espiritual e não o natural. Porque o, os cinco sentidos estão muito uh, acumulados com, com as vontades carnais. O homem sem Deus vive pelos sentidos. Deus soprou nas narinas de, do homem e o homem passou a ser a alma vivente e Jesus Cristo é o espírito vivificante, quando ele entra dentro de ti, ele traz vida a ti, então tu passas a viver a partir do espírito e não da alma, Adão quando Deus soprou nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente, não era o espírito vivificado, Cristo é que é o espírito vivificador, que veio para nos dar vida, vida ao nosso espírito, então é aqui onde entra esta separação, quando Deus diz firmamentos, né, é, que separa a água, água das águas. É, é a interpretação espiritual e é a interpretação literal. Na Bíblia, a água é muitas vezes um símbolo de ensinamento ou da palavra de Deus. No princípio, era a palavra, que era a voz audível de Deus. É, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, Deus diz assim, sua voz era como o som de muitas águas, então a voz de Deus é comparada aqui como o som de muitas águas. Quando nós vemos na Bíblia uma passagem a falar sobre água, temos que entender primeiro o contexto para sabermos ver se está a falar da voz de Deus ou se está a falar também é, do ensino é, da palavra de Deus, mas muitas das vezes até sem a revelação de Cristo. É só mesmo literal. No livro de Salmos, capítulo 77, versículo 16, ilustra como a água pode simbolizar vários tipos de ensinamento. As águas te viram. Está isso no Salmos 77, versículo 16. As águas te viram. Oh Deus, as águas te viram. Angustiaram-se, as profundezas também tremeram. O significado interno deste versículo é os ensinamentos, é os ensinamentos dos homens sem a verdade de Cristo, que viram a palavra da verdade de Deus, que é Cristo, revelado nessa palavra. Então, quando o ensinamento. Dos homens viram a revelação eh, de Deus, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Elas tremeram, ficaram angustiadas. É isso que aqui no livro de Salmos, capítulo 77, versículo 16 diz. As águas te viram, ou seja, os ensinamentos dos homens, sem a revelação de Cristo, te viu. Ó oh Deus, as águas, os ensinamentos dos homens, te viram e ficaram angustiados. As profundezas também tremeram. Ou seja, esses ensinamentos de, de, de, da palavra de Deus, mas sem a revelação da vida que é Cristo, a luz de Deus que é Cristo, elas então ficaram angustiadas e tremeram quando ouviram falar da revelação de Cristo, da verdadeira luz de Deus. O significado interno é este aqui. Os ensinamentos dos homens tremeram, viram a palavra da verdade de Deus que revela Cristo. Dependendo do tipo de ensinamentos que aceitamos em nossos corações, os ensinamentos estão acima ou abaixo do firmamento. O, o ensinamento de, de, que revela Cristo está acima do firmamento. O ensinamento que não revela Cristo, mas fala de Deus, mas não revela Cristo, é mesmo só literal, está abaixo do firmamento. O estado de nossos corações, quando conhecemos a palavra da verdade de Cristo, é expresso na Bíblia, dependendo da tradução como firmamento, céu, expansão, e por ali vai. Deus fez o firmamento e separou as águas debaixo do firmamento das águas, acima dele. E assim foi. As águas embaixo do firmamento representam ensinamentos do mundo, ou mundanos, sobre Deus, baseados no conhecimento humano, doutrinas humanas, enfim. Isso é vinho velho na tradição dos mais velhos. No livro de Apocalipse, os ensinamentos mundanos sobre Deus são descritos como água, rio e mar no livro de Apocalipse. O firmamento representa o lugar santíssimo. O firmamento uh, representa o lugar santíssimo e o lugar santo no tabernáculo. A divisão das águas acima... E abaixo do firmamento é uma analogia à divisão da cortina do tabernáculo entre o lugar santíssimo e o lugar santo. A arca da aliança do Senhor, representando onde Deus habita, reside no lugar santíssimo, reside na revelação da palavra que revela Cristo. O mundo espiritual de Deus só pode ser visto quando o véu ou a cortina está aberta. É por isso que o mundo espiritual daqueles que conhecem a palavra da verdade de Cristo é representado com firmamento, expansão ao céu. Quem recebeu Cristo como Senhor Salvador na forma revelada, luz, Dentro dela, ele já está no céu assentado com Cristo à direita do Pai. É isso que a palavra diz. João capítulo 1, versículo 4 diz, Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele, na palavra de Deus revelada que é Cristo, estava a vida. E Jesus Cristo é a vida dos homens que já receberam essa revelação. Sua manifestação carnal é uma analogia da palavra escrita. A palavra que experimentamos no caminho, a vida pode ser encontrada no, na palavra escrita. Eh, nós, quando olhamos Jesus deitado na popa de, do barco e se fez um vento furioso, uma tempestade, os discípulos todos ficaram atormentados, nós entendemos eh, na forma revelada. Cristo está adormecido dentro de ti. Quando a tempestade da vida, as crises tentarem bater, acorda o Cristo que está dentro de ti. E, e ele, então, vai dar calma, calmaria à sua vida. Vai, vai mandar com que o vento se acalme. É isso que nós entendemos. De forma literal, é mesmo Jesus deitado lá no barco. E o vento estava furioso, houve tempestade. Não tem revelação, não tem vida. Não revela Cristo dentro da pessoa. E a pessoa não recebe vida. Porque na palavra tem vida. Mas precisamos dessa revelação. Meus irmãos, fiquemos aqui hoje com esses devocionais. Deus abençoe a todos de uma forma grande e tamanha em nome de Jesus Cristo. Espero que ele tenha abençoado de forma grande e tamanha. Shalom, até mais amanhã, se Deus quiser.